Quando vemos um pastor como esse no púlpito, muitos enxergam a unção pura de Deus sobre ele. Já para outros, tudo trata-se de emoção da carne pura. Seja com unção ou emoção, na internet muitos deles já se consagraram. pastores das igrejas, considerados homens de Deus, geralmente são alvos de críticas por estarem expostos em situações um tanto incomum. São inúmeras as bizarrices que esses pastores aprontam que até Jesus está decepcionado e se preparem que coisas ainda piores hão de acontecer. No caso de irmos a uma igreja, o foco principal é adorar e exaltar a Deus. E se tratando de igrejas, o que vamos descobrir hoje são acontecimentos que deixaram as pessoas bem chocadas. No gênero musical funk, ao som do batidão, o destaque está em dançar eroticamente. E não é que alguns já trouxeram isso para dentro das igrejas? Não acredita? Então veja essa cena.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 Esse é o varão, ela fala, esse é o varão, nós ora por ela. Veja nessa outra igreja a mesma cena se repetindo. Deus e Marcos, chama os irmãos pra oração, vai, vai, não só... São... Agora dá uma bisonhada nessa pastora, fazendo o quadradinho do funk. Gente, a pastora agora não é Olha isso! Sai de Jesus sem poder. Vai pro inferno, irmã. Olha! Pastora! Tô chocada! Jesus amado! E a pastora abre até a boca, sinalizando que tá gostando da putaria.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 Dos meus pecados todos e não me torturasse mais com meus erros. E eu estava disposto a ir embora se ele estivesse é, me chamando e que ele me perdoasse tudo. Lamentável a situação que já se encontrava o pastor, que infelizmente foi mais uma vítima do coronga